Bom pessoal, notícias ruins aqui para o Bitcoin. Vou comentar para vocês o que, que eu tô de olho aqui agora. O que tá me preocupando realmente aqui com o Bitcoin é aqui o índice dólar. A gente rompeu aqui na madrugada, né? Pelas 5 da manhã, horário aqui do Brasil. O índice dólar fez esse pivôzinho aqui, rompeu para cima, pisou, pivô de alta aqui, tá? Isso aqui, pessoal, complicado. Isso aqui é péssima, são péssimas notícias para o Bitcoin, tá? Até me surpreende a gente não ter despencado mais. E agora o Bitcoin está cotado na casa dos 19.400 dólares. Ontem a gente bateu praticamente aqui na região aí quase dos 20.400 dólares. Perdemos aqui mil dólares né? de valorização. É, agora, para onde vai esse índice do dólar? Esse é o ponto todo que eu vou comentar para vocês. falar também sobre esse P500 aqui. E vamos entrar no detalhe aqui da análise, galera. Vou comentar pontos aqui, inclusive no Intraday, para vocês ficarem atentos aqui, prestarem atenção, beleza? Não esquece de deixar aquele like para apoiar, muito importante também. Lembre-se aqui que tem promoção das corretoras que eu uso aqui, a Prime SBT com 7 mil dólares de bônus, tá? E a, e a Bybit com 4 mil. Tá bom? A PrimeSBT é mais fácil de conseguir esses bônus aqui, tá pessoal? Vocês podem inclusive aproveitar aqui para shortar Bitcoin, SP500, tudo aqui a PrimeSBT você consegue fazer, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição e comentário fixado. Beleza? Então, galera, vamos lá. Vamos ver primeiro aqui. É, vamos falar primeiro do índice do dólar. Vamos começar pelo índice do dólar aqui, que eu acho que é importante, né? Eu já até botei alguns alvos aqui o índice do dólar, tá? Na verdade, em termos de price action, a região de 108 aqui e 111, galera, tá? para mim, o índice do dólar tá indo buscar. É, agora Topo desse canal aqui de alta Tá, esse canalzinho de alta Aqui, ele tá buscando, né galera Só que, vamos ver, é, esses são os níveis que Próximos que eu tô de olho aqui são esses aqui, 108 e, e 111, né Se a gente puxar aqui agora, vamos puxar Aqui o diário É, nesse, nesse pivôzinho Aqui galera, ó, aqui que eu tô de olho A gente pode fazer a projeção Fibonacci Disso aqui, ó, tá, então a gente poderia Buscar o primeiro alvo que seria Bem próximo dessa região de 108, ó 108.4 aqui e o segundo alvo aqui seria já na região de 110 tá? nessa, nessa projeção aqui daí a gente tem 111 aqui como regiões de, de, de do price action se vocês botarem aqui o gráfico diário e lá para trás aqui ó lá em 2000 e eu tiver acho que até antes na verdade eu puxar esse gráfico até onde tem esses suporte esse aqui ó isso aqui é lá em 2002 galera tá isso essas regiões aqui de resistência a gente vai ter 108 e depois aqui é a região de 111 tá então, esses são os alvos que eu estou de olho aqui para o índice do dólar. Infelizmente, a gente parece que vai buscar esse canal de alta. tá? Essa é a notícia ruim que eu tenho para vocês. Uh, o aperto monetário está aí. Tá, tá aí uh, parece que não tem hora para acabar, né, galera. Então, a gente tem que acompanhar isso aqui, o que o Fed está dizendo. né? Qualquer novidade importante, eu vou dizer para vocês aí no, no Telegram. Participe do, do grupo de alertas aqui do Telegram também. E do, do grupo Telegram e também o canal de alertas, tá? que eu boto qualquer novidade para vocês aí. Tá, mas isso aqui realmente foi péssimo. Né? O que está aqui me deixando um pouquinho aí, né? porque o Bitcoin está caindo tanto, né, galera? Que a gente tem aqui no RSI também, no, no, tanto no aqui no diário, né, como em outros sistemas menores. A gente está fazendo algumas divergências aqui, bearish, tá? Então a gente está vendo aqui o preço. Uh, vendo aqui o, o, o dólar subindo, né? Só que a gente está vendo o RSI também caindo aqui, tá? Então, esse é um, ponto, é um ponto importante a gente ficar atento aí. A gente pode também ver aí uh, a qualquer momento uma, uma, uma correção, pelo menos se testar essas regiões aqui, né? Voltar a retestar essa região como uma como possível suporte. né Então tem que ficar atento aí, mas parece que o índice dólar vai estar tá nessa tendência de buscar essas regiões mais acima. tá Isso pode levar o preço do Bitcoin a corrigir muito mais. Eu acho que a gente vai corrigir, eu vim comentando para vocês aí a região lá dos 13.600 pelo menos tá acho que até mudou esse ponto de ligação das Celsius mas acho que três 3.600 é um suporte é, importante lá de fechamento semanal do Bitcoin então uh, a SP 500 obviamente né seguiu junto né com essa correção a gente teve esse pump aqui mas a gente não conseguiu aqui agora nessa nessas nessas descidas aqui ó a subida aqui a gente não conseguiu romper esse 50% do Fibonacci, né? Esse é um ponto aqui agora e também nessa, nessa última subida que agora a gente não conseguiu também de novo 50% do Fibonacci, tá? Então parece que a gente vai fazer aqui um fundo mais baixo para SP500, tem que ficar de olho. Tá? Então esses são os pontos importantes. E vocês podem ver que o Bitcoin ele vai seguindo exatamente aqui, ó, que o INIS do dólar faz, galera, tá? Acho que é bem importante vocês ficarem atentos no gráfico do, do DXY. Uh, eu venho comentando aqui no, no canal sobre DXY há bastante tempo, né? É, mais de, de, sei lá, desde o começo do canal praticamente falando do, do DXY E é uma correlação muito forte com o Bitcoin A gente pode ver que inclusive no gráfico de uma hora ó, Quando a gente, aqui é 4 da manhã 4 da manhã o Bitcoin começa a cair E se a gente puxar o índice do dólar aqui ó, Ele dá essa porrada, primeira porrada aqui é as 4 da manhã ó, que Ele vai testar essa resistência Depois ele rompe para cima aqui dessa, dessa região de resistência E é aí que o Bitcoin desaba mesmo nesse candle aqui 5 da manhã Bom, então a correlação é bem forte com o índice do dólar, vale a pena ficar de olho aí, sempre. Tá? Então vamos olhar aqui o Bitcoin, o que, que a gente pode esperar aqui agora, tá, galera? O que, que eu comentei para vocês na última análise? É, falei alguns pontos importantes, quem não assistiu a última análise do canal, eu vou deixar aqui a, o link desse vídeo, eu acho que foi um vídeo pouco assistido, é um vídeo importante, eu mostrei alguns cenários para o Bitcoin. Tá, a gente está dentro daquele triângulo que eu até reajustei essas linhas aqui agora, tá, porque a gente viu que essa aqui virou uma resistência mesmo, uma hora. Tá, então, a gente está aqui dentro desse triângulo, que é um padrão de continuação de baixa, tá galera. Então, uh, eu tinha esperanças do Bitcoin, pelo menos, testar aqui essas regiões próximas dos 23, tá 22.600, mais ou menos. Seria uma região interessante que eu faria de olho para fazer vendas aqui. Né? É, realmente, dentro, dentro disso aqui, acho que fica um pouquinho é, muito apertado e complicado. Tá? só para fazer scalpers mesmo com, com mão pequena, aqui realmente essa região que eu ficaria de olho para a gente formar essa bandeirinha aqui, né? Uma bandeira. Só que a gente está formando realmente aqui agora esse triângulo, né? Então, isso aqui tá complicado. Se a gente perder essa região aqui 18.900, que é o suporte que eu comentei para vocês no último vídeo, essa região aqui, ó, tá? Se a gente perder esse, essa região de suporte aqui, galera, o primeiro alvo aqui ficaria nessa região de 17.000, uh, aqui, ó. Essa região dos tá? Né? que é retestar o fundo anterior. Que, obviamente, se a situação do índice dólar continuar assim, não sei se segura, tá bom? Mas eu acho que vale a pena, de repente, fazer um short aqui até para essa região. Tá? Por que, que fechar nessa região aqui que é interessante? né? Conforme eu comentei para vocês na última análise, a gente tem pool de liquidação aqui da BitMEX até essa região aqui dos 17.300 Então, eu ficaria de olho para pelo menos fechar aqui uh, short nessa região. Tá, e tata, inclusive avaliar de inverter a mão aqui nessa região, então pode ser interessante um short se a gente perder a região dos 8.900 de novo né? short até essa região aqui e depois inverter a mão aqui para fazer uma, uma compra né? pode ser que a gente, for, a gente forme aqui um fundo duplo para o Bitcoin é, obviamente tem que cuidar com esse dólar, eu acho que também é uma operação arriscada aqui tá? então tem que botar um stop, um stop apertado eu botaria um stop de máximo 2% aqui nessa região e uh, e se a gente perder, continuar o short aqui, galera, aí o Bitcoin pode ir para casa aí dos 13 mil, 14 mil dólares muito rápido, tá? Só que a gente também tem suportes semanais aqui para o Bitcoin. Eu botei todos os suportes semanais importantes aqui nessas linhas, linhas amarelas, tá? Então aqui 16 mil dólares a gente tem um suporte importante, isso aqui é, é semanal. E depois aqui nos 13 mil e tá? Esses são os suportes que eu estou de olho para o Bitcoin. Se vocês olharem o gráfico do Bitcoin lá para trás em 2018, vocês vão ver esses suportes aqui nos fechamentos de candle. Uh, semanal e diário, tá? Então, são os níveis que eu estou de olho aqui agora. Perdendo essa região com 17.300, a gente vai buscar os, os 16.000, tá? E o Bitcoin pode, sim, começar a continuar essa queda aí, né? Então, galera, basicamente isso aqui no curto prazo também. Vamos puxar aqui o gráfico de uma hora. Uh, de uma hora que a gente também tem esse, esse possível M, formação de M aqui para o Bitcoin, ó. Tá? Então, a gente tem esse Mzinho aqui também. Tá bom? Se a gente perder essa região aqui, ó, a região dos 8.900 de novo, a gente vai buscar esse alvo, tá? Então que seria esse alvo aqui nesse rompimento que levaria o preço aqui para casa dos 17.300, que é onde está os pools de liquidação ali da Bitmex, tá? Então para mim a gente pode sim buscar essa região aqui, liquidar, estopar essa galera, né? E depois ter uma recuperação aí do preço, tá bom? Então eu shortaria se a gente perder os 18.900 aqui, tá? É, shortar até essa região Dos 7.300 Essa seria a última região para shortar aqui Isso daria um short de quanto aqui mais ou menos Vamos ver é esse short aqui Seria um short aqui de quase 8%, tá? 9% Não é ruim né? Então aqui Fecharia nessas regiões onde tem pool de liquidação De abitmax, Bit, de invertendo a mão tá? Com stop caso a gente, caso seja estopado, continuar no short aqui tá? Que a coisa pode ficar séria Tá bom? Então é isso que eu tenho de olho aqui para short de Bitcoin, do Bitcoin, tá, pessoal? Eu tô de olho aqui agora. Se a gente segurar SP500 e o Windows começar a mostrar aqui um sinal de, de reversão aí com essas divergências do, do, desse, do, do RSI, tá? tem que ficar de olho aqui realmente a gente uh, aqui no caso, essa região de existência, né? Essa região de existência vai ser bem forte aqui dos 20 mil. O 20 mil na verdade já tá aqui como uma um fechamento... Né? A mensal do Bitcoin, US 21 mil dólares está uma região forte resistência né? para mim o Bitcoin ele não, ele não caiu aqui por causa do VPVR, dessa região ele, obviamente que teria um short interessante, a gente tem volume aqui de negociação, né? resistência mas para mim o que, que levou essa queda do Bitcoin foi realmente o índice do dólar rompendo forte, tá, pessoal, porque a gente tinha aqui ó, o, o indicador de sentimento inclusive, a gente rompeu para cima ó, com a diminuição do, do long short ratio, com o aumento do open interest né? então a gente viu aqui o, o, o mercado o preço subindo com uma confirmação aqui do sentimento dos dando confirmação tá só que realmente a situação aí do do, do índice do dólar não, não favoreceu muito a gente aí tá então tá realmente complicado tá bom galera eu acho que assim antes do, do Bitcoin romper esse triângulo aqui acho que não tem muito que fazer tá eu acho que tem que aguardar aqui agora esse rompimento desse triângulo se você se romper para baixo você já sabe o que fazer tá é o que eu vou fazer aqui provavelmente essa região a gente pode ver que 18.900 é o último suporte, né? um suporte bem, bem importante que eu comentei no último vídeo, que vale a pena vocês assistirem. E se a gente manter, tiver força aqui para romper essa região dos 20.300, conseguir romper para cima, a gente vai buscar para mim aqui a região dos 22.600 aí, tá? Que daí sim eu acho que vai ser uma oportunidade grande aí de, de, de short, na minha opinião. Tá? De, de a gente buscar fazer vendas aí. Que a gente vai estar tá próximo e testar inclusive esse canal aqui, ó, a gente tem um canalzinho de de baixa aqui para o Bitcoin, a gente pode testar o topo desse canal, que eu acho que é importante a gente testar de novo, né? Eu acho estranho o Bitcoin que romper para baixo nesse momento, mas se o índice dólar não melhorar, não não tiver, não mostrar sinais sinais de, de retrair um pouco, a coisa pode ficar um pouquinho complicada, tá, galera? Eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês aqui agora do SP500 índice dólar, tá bom? Uh, qualquer novidade eu volto aqui com, com uh, falando para vocês vou fazer vídeos mais curtos aí pessoal direto a ponto tá porque eu acho que é mais importante ontem foi um dia bem complicado aqui para mim eu vou tentar sempre fazer aqui vídeos aqui mais curtos nem seja pelo celular porque às vezes eu tô, pra, tô na rua tá? hoje eu consegui parar um pouco mais quieto aqui e vou atualizar vocês a qualquer emergência que eu volto no canal tá bom então deixa aquele like aí para apoiar não se esqueça e a gente se vê em breve aí no canal ou também aqui no Telegram. Links aqui abaixo na descrição, tá bom? Um abraço.